Saudações a todos. Eu sou o Vinícius, professor de yoga do Espaço Nadir, e esse é um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que os alunos trouxeram essa semana durante as aulas de yoga. Então, a primeira dúvida. É normal sentir o corpo desalinhado no equilíbrio? Então, durante a prática de yoga, nós temos a parte do asana, que são as técnicas corporais, né? e dentro do asana, uma das técnicas são as técnicas de equilíbrio. Então, essa aluna está perguntando se é natural sentir o corpo desalinhado. Sim, é natural quando você está no começo da prática. Geralmente, o iniciante sente isso, que as vértebras não estão encaixadas, ou que um lado do corpo é mais torto que o outro. Isso por várias razões. Né? Às vezes, os nossos hábitos de vida, nossos hábitos posturais, acabam fazendo com que a gente tenha essa percepção que está um pouco torto, está um pouco desalinhado. Da mesma maneira, quando a gente faz um asana de força, é natural a gente, a gente perceber que o corpo começa a tremer, a musculatura começa a tremer. Então, pode ficar tranquilo que isso é natural. Outra pergunta. No exercício de atitude contemplativa, durante a execução do ácido, tenho a experiência de me ver fora do corpo. E apesar de entender que isso me ajuda a acalmar, mas também me assusta. Então, durante a execução das técnicas corporais... Nós aplicamos junto isso alguns fatores de execução, temos mais de 10 fatores de execução. E um deles, que é o que estamos trabalhando esse mês, é o fator contemplativo, a atitude contemplativa, que em um outro vídeo eu vou explicar mais a fundo. E essa pessoa aqui está falando que durante a execução... Às vezes ela fecha os olhos e ela sente que ela está fora do corpo. E isso ela está assustada, não sabe se isso está certo ou não. Não tem problema. Não é necessário sentir essa, ter essa experiência. A maioria não tem. Mas também não tem nenhum problema sentir isso. Essa pessoa em específico tem facilidade tem mais flexibilidade de lidar com a consciência projetada fora do corpo ou andando pelo corpo. Né? Então não precisa se assustar, é uma experiência nova, diferente e que vale a pena ser até explorada. Outra pergunta, por que, que é treinado cada membro, cada parte do corpo na hora que a gente treina o exercício de projeção da consciência? Bom, é, durante o exercício de relaxamento, que é o Yoga Nidra, ele é dividido em várias partes. E uma das partes é aquele exercício que a gente chama que é o treinamento de descoincidência entre o corpo físico e o corpo sutil. Nessa parte, que é o que ela chama aqui de projeção da consciência. Né? Então, quando a gente treina um braço, outra semana, outro braço, depois a perna, depois a cabeça, cada semana de um jeito. Pela seguinte razão, quando a gente nasce, a gente não tem nenhum domínio dos nossos movimentos, a gente não tem a habilidade dos movimentos dos braços, das pernas. A gente vai adquirindo o autocontrole, a capacidade do, do, da movimentação fina com um o tempo. Da mesma maneira, nós não temos a habilidade de, desta movimentação do corpo sutil. Isso é uma coisa que a gente não aprendeu. Então, na prática de yoga, a gente começa a treinar aos poucos para que você, de fato, vá aprendendo essa habilidade dos movimentos finos, do seu aspecto sutil, para que você tenha mais facilidade de, de ter um autocontrole mais pleno. Por isso que a gente treina, assim como nós treinamos asanas, cada semana de um tipo, para treinar a vários aspectos, da mesma maneira nesse momento, na hora do, do controle do corpo sutil. E por fim, teve também uma pergunta com relação à respiração. Respiração para dormir. Até porque saiu há uns meses atrás em vários sites sobre um pesquisador que desenvolveu uma técnica de respiração que faz você dormir em 10 segundos. Você pesquisa lá no Google. Técnica para dormir 478. É, e essa é uma técnica que realmente funciona. O meu próprio pesquisador ele pesquisou essa técnica a partir do conhecimento que ele teve dos pranayamas do Yoga. Ele pesquisou apenas uma sequência das inúmeras que existem dentro do Yoga. Então, essa forma, você inspira em 4 segundos, você prende o ar nos pulmões em 7 segundos, e depois expira em 8 segundos. No caso aqui, ele sugere expirar pela boca. E tem outros detalhes que você pode pesquisar mais. Mas então, se realmente funciona, alguns alunos já aplicam essa ou outras técnicas. E eles mesmos constataram que funciona. Mas também não é para todo mundo. Até relataram para mim, na hora que faz isso daí, elas ficam mais acordadas, mais espertos. Então, isso é uma característica do yoga. O yoga tem diversas técnicas e, dependendo para um para outro, acaba funcionando de uma maneira diferente. Muito bem, é isso aí. Espero que tenham gostado. Envie para a gente aqui embaixo no, ou então no, no WhatsApp é, dúvidas sobre o que foi falado ou outras coisas que eu posso estar tá esclarecendo em um outro vídeo. Um grande abraço!